É de importante para esses universitários que estão terminando o curso de direito da Unic Pantanal de Cuiabá. A gente vê a forma como, como é colocado, né, a, a dinâmica que é aplicada junto com os desembargadores aqui na, nessa sessão de julgamento e, e isso facilita, traz também uma, uma sensação, uma vontade de querer aplicar o que a gente aprendeu na teoria, dentro da faculdade. né? 26 universitários vieram conhecer de perto a estrutura da Justiça do Trabalho de Mato Grosso. No auditório, acompanharam a sessão de julgamento, pausa para fotos, e depois foram conhecer a sede, inclusive o arquivo. Aqui ficam os processos mais antigos, depois de serem digitalizados que me impressionou mais foi a questão do, dos arquivamentos dos materiais. que A gente nunca imaginava que tem tanto material coletado e armazenado em um espaço. assim A visita terminou com a ida no Memorial do Tribunal. Aqui, cada item conta um pouco da história do TRT. Quem também faz parte disso é o Ademar que tem 27 anos no Tribunal. Entrei numa fase importante da minha vida, eu era acadêmico de direito, acadêmico de jornalismo. Estava, na época, subempregado e, na verdade, pensei em ficar no tribunal apenas até me formar em direito, que era meu sonho advogar. Com o passar do tempo, eu fui ficando, eu fui ficando e aqui foi minha casa em todos os sentidos. Né? E não é de hoje que o tribunal está de portas abertas para receber visitas. Os professores, coordenadores de cursos, eles realmente é, buscam vir aqui até, até o TRT 23 para mostrar para os seus alunos o funcionamento e tanto alunos da área do direito, mesmo da área jurídica, como a gente também já recebeu é, alunos da área de gestão pública, mais da administração, para também conhecer esse outro lado do, dos trabalhos desenvolvidos aqui dentro do tribunal. Então a gente é bem demandado. Que eles conseguem ver é, todo o início de um processo, onde tramita, como tramita, conhecer a estrutura do tribunal, conhecer, é, já assistindo a sessão de julgamento, que são onde são julgados os recursos, que os alunos vão ter é, entendimento da, dos desembargadores sobre o tema do recurso. Então, eu acredito que é uma experiência de associar o que eles aprendem na teoria com a prática. Assim, eles estão conseguindo ter essa, essa experiência.